Bom, Olá pessoal, estamos aqui novamente né, para dar continuidade ao nosso curso de algoritmos de programação 1 melhor dizendo, disciplina né, de CIP, né, algoritmos de programação 1 onde a gente vai, no vídeo de hoje, falar um pouco sobre documentação e teste de programa é, que corresponde aí ao, ao assunto do nosso módulo 5 Então vamos lá pessoal Turma, antes de começar a falar um pouco sobre documentação e teste de programa é, vamos primeiramente falar o que é um programa, né? A gente, a gente vem usando essa, essa palavra aí é, durante as nossas aulas Mas em nenhum momento a gente definiu exatamente o que é um programa A gente falou um pouco sobre programa lá no começo do nosso curso né? que Falou que um programa é basicamente a, a tradução de um algoritmo né? Por meio de uma linguagem de programação que tenta resolver um determinado problema computacional e esse programa ele pode ser interpretado e, ou compilado e assim executado por meio de uma máquina, né? Mas o que é um programa em Python, pessoal? O é, um programa em Python é basicamente um arquivo tá? com extensão ponto .py que contém todas as instruções e estruturas de programação necessárias para a sua execução, tá? E como é que a gente executa um programa em Python, pessoal? O programa em Python, a gente executa ele no terminal por meio do seguinte comando: python3 e o nome do programa com a extensão .py. Deixa eu abrir aqui para vocês o terminal, para que fique mais clara essa essa noção. Deixa eu fechar aqui. Então, pessoal, deixa eu Então aqui eu tenho o terminal, né? Deixa eu Python um pouquinho aqui. E aqui eu tenho o um programa escrito em Python. Né? Então, é um conjunto de instruções, certo? É, que vai resolver um certo problema. No caso aqui, esse programinha é o programinha que eu mostrei na, no vídeo passado para vocês, que determina se o número é primo ou não. Como é que eu executo esse programa? eu vou lá, Python 3, e o nome dele. É, então, ele pega o um positivo, por exemplo, 5, ele vai dizer que o número 5 é primo. 67 é primo também, 8 não é primo, e quando eu quiser sair, no caso desse programa, eu digito o tá? Então, esse é um programa em Python, pessoal, tá? Então, eu vou, vocês podem escolher aí um editor de texto qualquer, vocês inserem as instruções do programa dentro dele, é, vocês dão um nome a esse arquivo né? é, de tal forma que ele tenha uma extensão .py, e aí a gente pode executá-lo utilizando o comando Python 3 lá no shell, né, seguido do nome do programa com extensão .py, no caso aí, py o né bom pessoal, então agora a gente sabe o que é um programa, agora a gente pode falar o que é a documentação de um programa, tá então pessoal, todo bom programador além de ser um... além de programar muito bem, né? Além de saber programar muito bem, ele também precisa documentar muito bem o seu código. O que é documentar um código, pessoal? O que é documentar um programa? Documentar um programa consiste basicamente em inserir textos explicativos dentro dele, que não vão interferir em nada na execução do programa, mas vão o quê? Facilitar a compreensão do programa pelo próprio autor dele, assim como por terceiros, assim como por outras pessoas interessadas é, naquele código. Né? E a documentação também, pessoal, para o é, pro programador em si, ele facilita a manutenção do programa, ou seja, ele facilita que o programa seja melhorado de alguma forma, né? ele facilita que o programa que a gente consiga inserir novas funções no programa, enfim. E ele também, a documentação, facilita a busca e eliminação de erros dentro de um programa. E como é que a gente né, faz isso em Python, pessoal? É, em Python, assim como, como outra, outras linguagens, a documentação do programa ela é feita, inserida dentro do programa, o que a gente chama de Comentários que são exatamente esses textos explicativos que vão facilitar a compreensão do programa por terceiros né, e facilitar também a manutenção do código, assim como a busca por erros dentro dele. É, em Python, a gente pode ser de comentários de duas formas diferentes. Através do uso do caractere hashtag, né, e a gente usa esse caractere para quando a gente quer fazer comentários de uma única linha, né? e aí tudo que vier dentro do nosso programa após o hashtag vai ser ignorado pelo interpretador, então é, os comentários não interferem nada, né, na execução do programa. Agora, quando esse comentário, ele é um comentário que ocupa mais do que uma linha, né, quando você quer comentar é, um pedaço de código utilizando mais de uma linha, a gente pode fazer uso de três aspas simples ou três aspas duplas, certo? E aí, tudo que vier entre esses dois trios de aspas simples ou duplas vai ser ignorado pelo interpretador. Vai servir somente mesmo para que é, alguém que seja interessado no programa saiba o que aquela função faz, o que aquela linha do código faz. Aqui tem um exemplo de documentação, pessoal, e aqui eu estou documentando aquele programinha que eu acabei de mostrar para vocês no terminal, né? Então, aqui eu, tô, aqui eu tenho um, um documentário, né, de três linhas, tá bom? É, ignorem essas, essas três atas aqui, pessoal, na verdade, elas teriam que estar aqui, tá bom? Então, esse seria um comentário de três linhas seguidas, né, onde eu estou dizendo o seguinte, que esse programa determina se o inteiro é primo ou não, terminando sua execução quando o zero for digitado. E aí dentro do código, eu tenho alguns outros comentários, mas de uma única linha, né? Que é esse comentário aqui, que verifica se o número é par, Observem que ele vem seguido da hashtag, e esse outro comentário aqui, que também vem seguido de uma hashtag, ou seja, é um comentário de uma linha, que diz o seguinte, ah, esse laço fora aqui, o né, que, que ele faz? Ele conta quantos divisores tem o número, certo? Tá? Então, esse, pessoal, é um exemplo bem simples de documentação, mas que pode facilitar muito a vida do programador ou de outras pessoas né, que venham depois do programador e têm interesse em saber exatamente o que faz o código dele. É, ainda falando sobre documentação, pessoal, a, as funções que são providas pelo Python, por exemplo, a função LAM, a função, as funções BIM a função MATS, elas possuem uma documentação própria, chamada de docstrings, que podem ser acessada pelo comando help e o nome da função Python, né, sendo que a gente chama esse comando lá no nosso terminal, lá no, nossa, no nosso shell. Né. Então, se eu quiser saber como é que funciona uma determinada função em Python, eu digito help e o nome da função, entre parênteses, é, e eu vou ter acesso né, a uma documentação ou a docString daquela função. Se você quiser fazer é, docStrings de funções próprias, de suas funções, dá para fazer também, tá? Então, para funções definidas pelo próprio programador, a gente pode criar um docString adicionando um comentário logo após a linha de definição da função. E esse comentário tem que ser colocado entre aspas simples, tá? Então, imagine que você comece lá a implementar uma determinada função né, que, vai, que você vai chamar dentro do seu, dentro do seu programa. Lembrando, né, na função impacto a gente começa com def, nome da função, dois pontos. A linha seguinte, você vai é, iniciar ela com aspas simples. Coloca, né, é, insere o seu comentário, diz o que, que a sua função faz. E fecha esse comentário também, com é simples. Desse jeito você está criando uma doc string, você está criando a documentação da sua função. Então, quando você for lá no terminal digitar help o nome da sua função, vai aparecer o comentário que você escreveu é, logo no início dela. Bom, pessoal, o é, um outro tópico desse vídeo é o tópico do teste de programas, tá? O que é testar um programa, pessoal? Esse é um programa, como o próprio nome já diz, né? Corresponde basicamente aí a tarefa de verificar se o seu programa está correto, né? Ou seja, de verificar se, para todas as instâncias ou pelo menos para imensa maioria das instâncias de entrada, ele vai devolver a resposta correta, né? Verificar se ele não possui erros, certo, pessoal? E esses erros, basicamente, eles podem ser de três tipos, tudo. Pode ser os erros chamados de erros de sintaxe, tá? é, que usualmente ocorrem quando você escreveu algo fora da regra da linguagem. Imagine, por exemplo, que você começou a definição de uma função e não colocou dois pontos ao final é, da linha inicial, né? daquela linha em que você começa a definir a função. Isso, pessoal, é um típico erro de sintaxe. Tá? É, erros desse tipo, pessoal, são os erros mais fáceis de identificar porque assim que você começa a executar o seu programa, na verdade, até antes da execução do seu programa quando você compila ou você começa a interpretação dele o seu interpretador, o seu compilador já vai dizer que existe um erro de sintaxe no seu código e vai apontar onde é que está esse erro, tá? Então, esses erros de sintaxe, normalmente, são os erros mais fáceis de identificar. Tem os erros de execução, tá? que são aqueles erros que ocorrem durante a execução do programa e indicam que você cometeu algum erro de lógica dentro dele. Tá? Por exemplo, você resolveu, né, ou você se equivocou e usou uma variável, ou uma função que ainda não foi definida. Então, esse é um erro é, de execução. Tá? Esse é um erro que vai aparecer durante a execução do seu programa e tem os erros pessoal que chama de erro de semântica que são os erros mais difíceis da gente encontrar tá porque são aqueles erros que não interferem em nada na execução do programa ou seja o seu programa ele vai executar do começo ao fim dele mas o seu programa não vai produzir o resultado desejado né? ou seja o seu programa vai provavelmente falha, falhar em um ou mais casos de teste Aqui tem alguns exemplos né, dos tipos de erros que eu acabei de mencionar. Por exemplo, aqui, pessoal, existe um erro de sintaxe porque dentro, né, ou melhor dizendo, né, após a condição desse if, eu não coloquei os dois pontos. Então, isso vai, isso vai ser apontado para mim pelo interpretador da linguagem Python como um erro de sintaxe. Tá? Aqui, pessoal, tem um erro de execução, olha só, eu estou querendo incrementar a variável contador fazendo o contador receber contadores mais um. O problema, porém, é que contadores é uma variável que não foi definida em nenhuma parte do nosso código, né? Então, o que, que vai acontecer durante a execução do programa? Eu vou me deparar com esse erro, né? durante a execução do programa, o interpretador do Python vai dizer é assim, opa, essa variável você não definiu, então não tem como eu fazer essa soma e muito menos atribuir o valor dela à variável contador. E aqui, pessoal, tem um erro de semântica, né? Lembrando, esse aqui é aquele programinha, pessoal, é, que tenta determinar né, se o número ele é primo ou não. É, e ele, como é que ele faz isso? bom, lá, esse programa faz isso contando o número de divisores do número né, do número dado como entrada pelo usuário se esse contador é, é, desculpa, se o número de divisores do número que eu guardo na variável contador for igual a 2, significa que o número é divisível somente por 1 um e por ele mesmo consequentemente é um número primo. agora se essa variável contador tiver mais do que como conteúdo né, significa que o número é divisível por 1 um, por ele mesmo e por mais algum outro número e consequentemente ele não é primo. Agora para fazer essa verificação né, eu pergunto nessa linha se o resto da divisão do número pelo número i é igual a zero isso que eu deveria fazer se meu programa estivesse correto, né? mas aqui eu estou perguntando se ele é igual a 1 Certo? E isso vai causar um erro de semântica. Ou seja, é... se a gente ignorar esse erro aqui e esse erro aqui, o meu programa vai continuar executando normalmente até o final, sem problema nenhum. Mas, provavelmente, vai ter alguns números que são primos e ele vai dizer que não é. E outros que não são primos e ele vai dizer que é. Então, esses são erros de semântica que são os erros mais difíceis de a gente encontrar. Bom pessoal, e para a gente encontrar esses erros, né? A gente pode fazer uso de alguns, de algumas ferramentas, chama de depuradores, tá pessoal? Então esses depuradores são ferramentas que auxiliam o pro programador na busca por erros no seu código, tá? É, para a linguagem Python existe um depurador padrão incluso dentro do interpretador, chamado PDB, né, tá, esse é o depurador padrão do, da linguagem Python, mas existem algumas IDEs, como a PyCharm, que fornecem depuradores próprios. Tá, então, dependendo da IDE que você tem, dependendo da IDE que você utiliza para codificar, é, né, para desenvolver os seus programas, é, vocês têm IDEs próprias que vão facilitar a busca por erros no código. Uma outra forma, pessoal, de fazer testes, né, de testar o seu programa, de verificar se ele, se ele possui o ou não, é o PyTest, tá, pessoal? Esse PyTest aqui, que as informações vocês podem encontrar dentro desse link, é um arcabouço para a execução de testes automatizados em Python, ou seja, dentro desse PyTest, você pode colocar funções e você pode dizer qual que é o valor esperado é... De saída para aquela função, para cada entrada dela, e esse PyTest vai verificar se a sua função funciona ou não. Bom, turma, é, sobre testes de decoração de programa, é isso, tá bom? É, espero que vocês tenham novamente compreendido o assunto, mas, pessoal, qualquer dúvida que tenha ficado aí sobre esse módulo, ou mesmo módulos anteriores, não hesitem em procurar o professor da disciplina ou os tutores da disciplina que a gente está sempre aí disponível é, para tirar as dúvidas de vocês. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!